Eu estou muito empolgada, espero estar lá, participando e fazendo com que as pessoas entrem na igreja, se apaixonem, como aconteceu conosco, que fomos daqui para lá. E espero alcançar muitas almas para Jesus, que é o nosso objetivo e a nossa paixão. Eu estou ansioso para conhecer Rocha Miranda, ainda não conheci Rocha Miranda. E eu acho que vai ser uma coisa maravilhosa, tenho certeza que vou estar tá fazendo a coisa certa. Eu particularmente dizendo, acho muito bacana vai ser um mover sensacional, e espetacular. Eu acredito, eu já creio desde já que Deus vai fazer algo extraordinário lá. Que eu espero do evangelismo de Rocha Miranda, que muitas vidas vão ser alcançadas. Nós vamos ganhar aquela Rua das Opalas toda e vai ser fogo, poder e glória. Deus vai bradar na Rua das Opalas.